Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite. Se você não está inscrito nesse canalzinho, se inscreva no canal, <risos> deixe seu like, que sempre precisa muito disso. Isso Por favorzinho. Deixe seu comentário também, pode ser um ponto. Um ponto. um uh, comentário. Tá bom, pô. É. Fechou, você não já fechou? Oh, lógico. E se você tá gostando dos quizzes que está tendo aqui neste canal, porque eu estou muito, eu tô me divertindo <risos> muito. Eu tô dos quiz. Hoje a gente vai no outro quiz que é aquele: o que você prefere? Tal coisa ou tal coisa? É nesse nível. Já tá escrito assim: esse é o teste é, estilo: você prefere de longe o mais nojento que existe. Então você já é nojento. Se você não segue a gente no Instagram, Tá aqui na descrição do vídeo, oi Fica Rafa, gente, redes sociais. oi Rafa e Maia Montané Tá aqui o link aqui embaixo, você clica lá e vai direto. E este é de longe o estilo você... Ah, isso eu já falei. Vamos lá, vamos começar. Tente não vomitar, pequenininho ali, hein. Ih. Você prefere beber o é, um mijo do seu inimigo enquanto ele assiste? Nossa, mas é, é, é, é já muito muito pesado, já começou pesado. Ou comer o seu próprio cocô enquanto os seus ou as suas ex assistem. Como cocô. É o meu? Você prefere comer cocô do que beber mijo? É meu, é mijo do de alguém que você... não pô. Ah, já vamos acordar. Preferei então é vamos. beber o mijo. Então clicar aí. Ó, as pessoas preferem 82% beber o mijo, que é o que você quis. Exatamente. E 18%, 18 comer seu próprio cocô. Você prefere comer cocô? É meu, pô. Eu não vou comer bagulho de O mijo do sai embora. Hein? É dos outros, Agora pô. o cocô vai ficar grudado no dente. Ah, mas é meu. como vomitando, não tem problema. Não, aí vai ser cocô e vômito. Ah, você bem. prefere isso do que o um mijinho? É melhor vomitar do que ficar no estômago. Ah, pelo amor de Deus. Eu faço o cara beber bastante antes vai sair só água no mijo. Não, não, Pode não no um mijo, Eu vou no meu cocô. Eu vou no meu cocô. Que nojo! Que... Você prefere cagar vidro ou limpar a bunda com caco de vidro? Limpar a bunda. Limpar a bunda. Eu prefiro limpar é a bunda. É porque aí eu consigo pegar num angulozinho que eu não vou me cortar. Eu vou só raspando é. assim. É. <risos> Quem tá falando disso? Ah, Pensa que isso aqui é a ponta de um vidro. Você pega e faz aqui, ó. Bem devagar, <risos> pra, não, pra não correr risco. <risos> 65% ele preferiu limpar a bunda com caco de vidro e 35% com caco de vidro ah, Cagar, cagar, cagar de vidro. vidro foi mal Pô, é óbvio, né? É, muito óbvio Cagar vidro deve é rasgar tudo, dá é, pra tu é, morrer evidente, Tem vida na barriga Não, hemorragia, Nossa, morreu já morreu Você prefere, ter, porque tem que ser realista, pra ter vida na barriga morreu já A gente descobriu agora que isso aqui não é um quiz, é só um teste pra saber o que, que você prefere Então é isso mesmo você prefere uma torta recheada com diarreia de bebê? Não! Ou açúcar refinado com Pô, açúcar caspa, refinado caspa. com caspa. Com certeza, com certeza caspa. 97% preferiu açúcar com caspa e 3% é torta de cocô de diarreia de bebê. Meu, 1.289 votos em torta recheada de diarreia de bebê. Não é possível? Não, eu tô pensando ainda com. A galera deve fazer zoando. Eu tô pensando é. no cheiro. Ah, nem quero pensar. E... Na próxima, você prefere mergulhar em uma piscina de ranho ou tomar ducha de mijo? Mijo Mas de mijo, não, de mijo. Não falou de quem é o quê, né? Então é, não, eu, eu não, faço o meu próprio ah, mijo. Ah, não, mergulhar no ranho, você vai ter que sair. O mijo vai e já era, se liga o chuveiro, não, acabou. é, xixi, eu ainda ponho o meu mijo. 86% tomaram uma ducha de mijo e 14% mergulhar em uma piscina de ranho. Sabe por que é que tá sendo bom ah. isso aqui? Pra gente descobrir se a gente é esquisito ou se é normal. A gente tá na galera, a gente tá na uhum. galera. Você prefere mijar areia seca ou cagar um tijolo duro? Ai, eu não sei. Não sei, areia seca? É só os né? Isso eu deixo você decidir. É só os foquinhos. Acho que eu prefiro mijar areia seca. Pô. O tijolo? Imagina um tijolo saindo do buraco, pô. Mas a areia vai rasgar tudo também. A areia seca? Não, qualquer um dos dois que tá morto, né? Prefiro areia seca. Areia seca, então. A 67 prefere. areia seca e Eu não bebia nem os dois, eu não responderia. É, mas, mas tem que responder, qual você prefere. Sem Se quando você prefere, você tem que responder. Você prefere beber leite vencido, e talhado, já, já bebi, né? É, ele já bebeu muitas vezes. que é um inimigo às vezes. Ele não sente o cheiro do leite, ele vai lá e. É clau. É Clau? Clau. É o que tá falando. É... A maioria das vezes eu dou o gole É eu... o tem algo estranho. Ah, é, ele veio e fala levo... assim: vê se tá estranho. Vê se tá estranho. Ela fala: nossa, você tá muito estragado. Eu falo: ah, então eu preciso jogar fora. Não, só que tu já bebeu? Já, já. já. Provavelmente até mais de um gole, <risos> Você prefere beber leite vencido e talhado ou comer morangos mofados? Leite. Ah, leite. Uh. Leite com certeza. 56% ah. prefere morango. Esse aí tá meio que dividido, ó dividido, Tá porque... de 56% por morango E 44% por leite vencido É Prefiro leite vencido Você prefere pentelhos no... lugar. Pentelhos, gente Pra quem é melhor de idade, essas coisas São é pelos pessoa... cubianos. São pessoas chatas Pelos pubianos Ah, não era pra eu falar dos de pubianos? Desculpa, gente, eu sou realista Pentelho no lugar do dente Poxa. Ou dente no lugar do pentelho Ah, dente Ah, é, eu vou, vou ficar com o pentelho aqui? Eu vou não, comer com pentelho? Dente, dente Com certeza dente, pô 63% ah. num no gato penteiros, tudo bem, tudo bem. 37% no outro. Você prefere beber mijo de gato ou comer um sanduíche de catota? Mas quanta catota tem nesse sanduíche? Ele é feito de catota? Um sanduíche de catota, eu acho ah, que o recheio não, é catota. Ah, eu preferia beber mijo do Greg. Mijo de gato, né? Você não? Calma. A catota é de quem? Então, eu não sei, nem de quem é a catota, mijo, nem a quantidade. O mijo especificou que é do gato, a catota, é. a catota pode ser minha. Mas é tipo uma só, tu passa e come ou é... O uh... sanduíche D, eu não quero deve nem ter pensar. pelo menos ali umas 500 catopinhas. Catopinha. Ah, catopinha. eu prefiro o mijo de gato. Eu prefiro comer comer sanduíche. 53% mijo de gato, 47% sanduíche. Mas que a galera... Ah, mas a galera tá dividida também. Mas a é uma galera questão não tá ligada, muito... porque se a catota for sua, é muito mais tranquilo que o um mijo de gato. Ah, é, aí e é. tem o pão, pô, você não vai sentir. Você vai morder o Mas pão. Mas esse pão é feito de catota, tipo, é um sanduíche de catota? Seria um sanduíche feito de catota. Tipo, é farinha de catota? Chega. É moída, moída. Próximo, próximo. Você prefere lamber uma cabeça infestada de piolho, beber xixi quente e cubos de maionese congeladas. Cubos de maionese congeladas. Mas esses caras gostam de, de beber xixi, né? O cara que fez. Oh, tudo tem xixi? Foi uma mina que fez, eu acho. Beber xixi quente e cubo de maionese congelada. Cubo de maionese congelado é quente. Eu prefiro lamber uma cabeça infestada de piori. Que eu só lambi e acabou. Eu também. Mas beber xixi. Não, xixi ruim. Pelo amor de Deus. Mas cubo de maionese congelado, eu quero provar. Será que é bom? Foi na, na água? Olha, na... a maioria prefere lamber a cabeça infestada de piori. 55% e o outro 45%, é. pô. E o pior é que não é pouca gente, não. Tem mais de 30 mil votos. É, a galera tá muito dividida. Você prefere? Cocô com gosto de chocolate, chocolate com gosto de cocô? Cocô com gosto... Oh, chocolate com gosto de cocô. É, porque com Porque pelo chocolate. menos é chocolate. 70% cocô com gosto de chocolate. A galera prefere sentir Gente, o gosto. Gente, ainda é cocô. É bosta. É melhor o chocolate com gosto de cocô. É igual aqueles... Como é que é o nome daquilo? Jelly Bean do Harry cocô. Potter. Que, tipo, tem vários sabores estranhos. Se tivesse um de cocô, vocês iam preferir comer cocô com sabor de jujuba ou jujuba com sabor de cocô? Fica aí o questionamento da Maitê. É óbvio a resposta. <risos> e finalmente, você prefere golfar vômito no seu crush ou ser borrifado com cocô? Eu, eu vomitar, prefiro vomitar eu em você. Vomitar <risos> você é borrifado de bosta? Não, não tá vou vomitar tranquilamente. A galera Ai, prefere a vomitar. A galera prefere vomitar no crush. Não, é acho que, que eu jogo des... um balde de tudo depois. Não, tá eu tranquilo. falo que tava bêbada. Ah, bebi, desculpa. Acabou. <risos> é... Esse não tem resultado legal daqueles outros, mas... Foi interessante saber se a gente é normal. Não, ou não. Eu achei esse muito mais legal que aquele. Esse é legal também. Muito melhor um você prefere. A é. gente pode criar um. Você cria uns ou que o outro? Pode ser. Tipo, uns 10 de vai cada, a gente vai jogando. Pode Faz ser. isso também que é bom. É Faz legal, isso. Mas antes é de fazer, não esquece de deixar o like e comentar. Eu fiz. Por favor. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado a assistir. A assistir. Não é por assistir, é só. Obrigado a assistir até aqui, eu falei. Tá ótimo. Obrigado por assistir até aqui. Você não deixou o like, né? Deixa o like, pelo amor de Deus. o um like já. Não, não deixou, não. Falei o nome de Deus em vão. Não deixou. Puts. É minha culpa, eu usei o nome de Deus em vão. Você então, usou é o quê? Eu falei. Também eu ouvi. É, tudo bem. Tchau!